Você quer receber atualizações? Você quer receber informações sobre psicologia, coaching, técnicas de memorização enquanto você navega aqui no Facebook? Então aproveite e curte minha página. Meu nome é Daniel, eu sou psicólogo, eu sou coach e eu quero compartilhar com você esses conteúdos de qualidade. Então clique aqui em curtir para que nós fiquemos conectados. Um grande abraço!